Vande Guru Pada Dandam Bhakta Bindasamannitam Sri Chaitanya Prabhu Nitha Sahoditam Sri Nanda Nandanam Vande nandana Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manam Bancha kalpodaruva shake pass indubacha. Paditanang pavuni babeshna bibyo namaha. Mukankaroti vachalang pangum lang hetigirim. Jatki patam hangabandi paramaha nandamadavam. Snavakti pade devi svatta vatoi namu namaham Narayana namaskita naroncha ivanarthamam Deving sarasvati vyasam tato jayo mudiram Sankirtane kishno katupadeshi Gauriya patrasho prakasa cha Sada anurakta guru -jukta, bhakti jukto bhakti Bhakti-pramodakshya-jagod-varum Dheiyam sada paribhavagnam avishtaduham Tethas padam siva virenchanutam saranyam Vethatyam panodopal bhavaddi-bhutam Bande-mahapuru-sate-charunar-havindam Yat-pad-pallavan-kacandamani-chatayam Visporajitake-mapikapavadusvadar-sha Purananuragra-sasagra-saramurti-hen kada tipam karo -sa. Se Krishna-chaitanya-pravunit-tahananda Shri Adyaita Gada Gaura Bhakta Binda Shri Krishna Chaitanya prabhu Ananda Shri Adyaita Gada Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Hare Rama Hare Rama Mora Mohade Ajanulum bita pujo, canoca bodatu Sankitano e cabitaro, camala, jacaxo Visham baru, vijabaru, jogodhall, mopalo Bandejagat priacaru,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 Sura Surair Bandito Dibarupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavan Rupe Naranam Ganga Tarantaramani Adata Kalapam Gauri Nirantara Bibushi Tabam Bhagam Nara, Yuno, Priyam, Anangamada, Puharam, Barao, Nusipura, Poti, Bhajavi, Shanatham, Bhagi, Sajusho, Vadane, Lakshmi, Rijas, Sacha, Bhakshashi, Jasas, Tehidai, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Nama Sankirtanam Yasha Sarvapapapunasanam Pranam dukṣa shamanam tam namam miharim param nam sankirtanam yasu sarva Pranam dukṣa shamanam tam namam miharim param Gauri Yagosthipati Gauri Yagosthipati Shri, Shri la Bhakti Siddhanta sarvati Goswami Thakur Prabhupada O paramahamsa jagat guruji que a verdade absoluta não é algo barato. Que alguém possa alcançá-la uh, pulando, gritando. Uh, oh, não. E que alguém possa exterminar a verdade absoluta de alguma maneira que alguém possa tentar destruí-la, matá-la. Shri Bhaktivedanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse: a verdade absoluta não é algo assim que você possa gritar, fazer revoluções, guerras, com alguma força, com uh, algum poder, você possa aniquilá-la. Não, a verdade Chica absoluta não é algo assim que possa ser destruído. Ela não pode ser destruída. O que é absoluto, é absoluto. Ninguém pode mudá-lo. A verdade absoluta nunca pode mudar, ser transformada. Shikha Parikshit Maharaj Queria tomar abrigo absoluto nos pés de lótus do Senhor Supremo, Shri Krishna. Parikshit Maharaj era um grande rei. E ele tinha uh, soberania sobre todo o mundo material. E mesmo assim, ele quis tomar uh, abrigo aos pés de lótus de Shri Krishna. Totalmente. When quando as pessoas querem tomar abrigo no Senhor Supremo, então elas, elas alcançam alguma, algum poder, alguma shakti. Suponha que, uh, ao tomar abrigo aos pés de lotos do Senhor Supremo, pelo desejo do Senhor Supremo, uh, Sukadeva Goswami, que havia tomado abrigo em seus pés de lotos, uh, pôde uh, pronunciar o Srimad Bhagavatam. E nós tivemos a bênção de ouvir o Bhagavat Kata. E deste Nectar Harikata, pelas, pelos lábios de Lótus de Sukadeva Goswami, nós alcançamos esse Nectar. E por isso nós estamos vivos, porque sem Kirtana e sem Harikata, como nós teríamos sobrevivido? E qual é o ponto? Nós estamos felizes. Nós temos muita sorte por alcançar esse nascimento humano. Amanhã eu vou discutir isso, nós vamos explicar isso. Quanto nós somos afortunados por estar na forma humana e podermos ouvir o Harikatha. A especialidade do nascimento humano. É que nós podemos receber mais é, bênçãos do que os semideuses para fazer Bhakti. Sim, eles estão em planetas superiores aos nossos. A capacidade deles é maior, os poderes, as vantagens. Eles têm um desfrute muito superior ao nosso. O desfrute deles é muito refinado. O desfrute deles é muito refinado, não é como você. Então, neste mundo material, o nosso desfrute é muito é, contaminado. E o desfrute dos, dos semideuses é muito refinado. Eles também estão é, desfrutando de coisas materiais, mas não de uma matéria tão densa quanto a nossa. A matéria deles é mais sutil, a nossa é feita de carne, sangue, terra, osso. De acordo com os frutos de suas atividades passadas, eles tomam o nascimento como semideuses. O Sr. Indra toma a organização política dos planetas celestiais, Varuna, é o semideus do ar, das atmosferas, do vento. E tudo está regulado por quem? Eu oro para que o sol ilumine o meu medo, Kapila Deva diz, ah, por conta, não, não é isso, desculpem, por conta do medo que eles têm de mim, o sol ilumina o mundo, por conta do medo que eles têm de mim, o ar assopra o vento, todos obedecem. É exatamente o meu desejo, diz Krishna, na forma de Kapila Deva, pois eles têm medo do meu poder. Mas como eles têm falso ego, eles pensam que eles estão fazendo tudo isso. Prabhupada Bhaktisiddhanta diz que a condição dos semideuses, na verdade, é empobrecida, porque eles não têm a oportunidade de fazer bhajana, de fazer vida espiritual. Nós temos um corpo cheio de problemas, cheio de doenças, o tempo todo tem defeitos. O ser humano está enfrentando um obstáculo material atra, at, atrás do outro. Está numa... De manhã você está com boa saúde, de tarde você está ruim. Mas esse não é o caso dos semideuses. A saúde deles é estabilizada. Eles não envelhecem, o corpo deles é sempre jovem, pois essa é a natura dos planetas celestiais eles bebem néctar. A amrita que foi extraída do, da centrífuga do oceano de leite alcançou os planetas celestiais e eles se, se nutrem dessa amrita. Mas esses mesmos semideuses choram e oram para o, para o Senhor Supremo. Ó oh Senhor, se nós tivermos algum gesto positivo, alguma atividade positiva, por favor, depois desse nascimento, como semideuses, nós gostaríamos de nascer na Índia, como um ser humano. Por favor, nos dê a forma de um ser humano. A forma de um ser humano é muito instável. o que significa durlaba? significa raro sudurlaba significa hiper raro o nascimento humano é hiper raro ele não é uma coisa fácil as pessoas pensam, nossa, eu nasci ser humano, vou aproveitar para desfrutar o mundo, não. Os manuscritos dizem repetidamente que o nascimento humano não é para desfrute, ele é feito para adoração a Deus, nem para adorar os semideuses, para alcançar alguma, alguma vantagem. Você tem que fazer um bhajan absoluto. E os semi têm facilidades. Existem 18 tipos de poderes iógicos. Eles alcançam qualquer lugar em frações de segundo. Se Indra quiser chegar aqui, onde nós estamos, em frações de segundos. Se você diz coisas in, in, in, in, in, inapropriadas, sobre o Sr. Indra, ele ouve de onde ele está, eles têm yoga siddhi, poder iógico, eles podem penetrar os átomos, ficar em formas minúsculas, se você fizer yoga para um yog siddhi, para, um para um poder iógico, você não alcança o poder de Bhakti. Recentemente eu expliquei um incidente, um amigo que vai aos Himalayas, ele conseguiu aprender a caminhar em cima da água. vem conversar com um amigo. Sabe o que eu consegui? Depois de anos e anos, o que, que eu fiquei fazendo nos Himalaias? Eu alcancei um poder de yoga. Eu posso caminhar por cima da água. Você atravessa o rio? Ele disse sim. Olha, eu pago duas rupes através do rio. Eu não precisei subir para os Himalaias fazer isso. Esse poder é igual a duas rúpias. Isso é inútil. Por que, que você quer esses poderes se você vai perder bhakti ao perder tempo tentando alcançar esses poderes? Os tem têm esses poderes, né? mas eles não têm bhakti. Aqui a gente sua, passa frio, lá não. Eles têm a temperatura controlada, poder perfeito, tudo o que eles querem, eles obtêm. E é por isso que nós vemos, é um caso corriqueiro. Aqueles que têm essas grandes opulências, eles não conseguem cantar os santos nomes. Eu oro para o Senhor Supremo me dê uma vida muito simples, como a vida de um mendigo. Eu posso mendigar o que eu quiser. Ah não, eu poderia é, coletar o que eu quisesse, coletar dinheiro, mas isso me distrairia de Shambhava. Aqueles que têm opulências, que, casam em família, que nascem em famílias muito elevadas, muito sofisticadas, em países muito ricos, eles não acham necessário fazer Haribhajana. É uma espécie de bênção se você é colocado numa posição desconfortável. Ontem nós falamos daquele Tridandi sannyasi que era um homem de negócios antes. Ele foi colocado numa, numa posição que ele achava que estava tudo bem. Ele estava ganhando dinheiro, vivendo em família. Mas agora, Krishna me colocou numa situação que a minha única alternativa é fazer vida espiritual. Ele perdeu tudo o que ele tinha e foi expulso da sua família. Propada Bhaktisiddhanta dizia que muito dinheiro, muitas opulências não nos permitem fazer Haribhajana. Para cantar os santos nomes você tem que alcançar uma posição Mishkinciana. Se você não for sentir esta niskinthana bhava, essa, esse sentimento de não necessitar de nada material. Se você vai se apoiar no seu dinheiro, se você vai se apoiar na sociedade, na sua família, então você vai se distrair. Mas quando você está sem suporte nenhum, você vai precisar é, tomar abrigo aos pés lótus do Senhor Supremo. E isso é algo ótimo, é ideal. Então a vida espiritual não é um brinquedo, não é uma coisa fácil. Os CMDs têm tantas vantagens, eles não precisam de veículos. Eles podem ir onde eles quiserem, eles não precisam de veículo, eles não precisam de gasolina. Eles podem ir através de carruagens aladas, né? carruagens como drones, como vimanas. Eu não estou dizendo que eles sejam contra o Senhor Supremo, geralmente eles são favoráveis ao Senhor Supremo, mas às vezes Indra expressa algum tipo de falso ego. Quem é esse Krishna? Os semideuses de às vezes se sentem inebriados com o próprio poder, então Indra quis brigar com o Senhor Supremo, ele quis criar problemas para os brajavasas. Eles não sabem quem eram, ele não sabia quem eram os Vrajavas, quem era Krishna. Indra não pode ter garantias de que posição ele vai ter na próxima vida. Ele pode descer aqui e nascer aqui como um ser humano. Ou não. Ninguém tem segurança da próxima vida. Porque a próxima vida depende do fruto do karma. Por exemplo, há um passatempo no qual os planetas, o próximo Indra será o atual Bali Maharaj. Isso já foi decidido, então esse Indra atual, onde ele vai? Ele está agora sofrendo a posição de Indra, mas e depois? Quem ele vai ser? Quem é você? Você não conhece a sua posição estável? A nossa vida, a duração da nossa vida é muito curta, a gente vive 70, 80 anos, ou até menos ou mais, mas a vida dos semideuses está fixa, ela tem uma duração fixa, eles vivem durante longo tempo, um dos nossos anos é igual o que para eles é um dia, essa é a proporção do tempo entre seres humanos e semideuses. Eu, diz Shambhaba, eu não quero de jeito nenhum nascer nas planetas celestiais. Eu não tenho desejo nenhum. O que eu vou ficar fazendo lá? O nascimento humano é muito bom. Nós somos instáveis, pensamos que vamos morrer logo. Isso é muito bom para Bhakti. Então, nós nos concentramos. Um o bebê sempre depende da mãe. Se a mãe parar de cuidar do bebê, o bebê pode morrer. Se a mãe, se a mãe resolver jogar o bebê em algum lugar, quem que vai dar leite para ele? Quem vai cuidar dele? Então, como um bebê tem um único suporte da mãe, nós temos que tomar suporte do Guru Varga do Vaishnava puro. Tudo ao nosso redor é instável. Dessa maneira, veja, o primeiro verso com o qual eu comecei é algo muito importante de Shambhava. O nome, o, o canto dos nomes do Senhor podem destruir qualquer coisa e não qualquer sujeira, qualquer karma negativo. As atividades pecaminosas podem todas ser anuladas. Esta é a última resposta do Bhagavatam, sei, os santos nomes do Senhor têm todo o poder. Que bhajana nós devemos fazer, diz Parikshit Maharaj, nessa vida tão instável? E Sukadeva Goswami responde: Você deve simplesmente adorar Krishna através do canto dos seus santos nomes, fazer Nama Sankirtana. Porque os nossos munis, os nossos rishis, os manuscritos, o Shastra, eles concluem, concluem que os santos nomes são a coisa mais elevada. Especialmente em Kaliuga, este é o processo para sairmos deste labirinto. Não existe outro caminho para fora de Kaliuga, para fora da realidade material. Então, Parikrama, Nama Sankirtana, vira até o Dama Sagrado durante Cártica. Bhakti Madhagasai Maharaj Shri Param Gurudeva arranjava o uh, um parikrama. As pessoas saíam com cártalas. E por quê? Porque as pessoas comuns não têm ideia de quem seja Deus. Quando o sado canta os santos nomes, eles ficam sabendo. Tem alguém cantando esse nome, Krishna. Vamos até ali ver o que é. Então, o nome de Deus pode parar na orelha, na mente das pessoas. E é por isso que os Vaishnavas arranjam um Sankirtana. E todas as manhãs, ele se movia com bridangas e cártalas. E Mahaprabhu também, de manhã, os devotos puros, quando vocês estão dormindo, você toca um alarme, não é? Você acorda. Os Vaishnavas cantam o Mahamantra logo cedo, saem pelas ruas cantando o Mahamantra para acordar as pessoas como um alarme. Acorde, você vai morrer. O que você está fazendo? Como o Bhaktinoda Thakur descreve nesse né? Kirtana, lindo. Quanto tempo você vai dormir no colo de maya? Acorde. Então de manhã, toda manhã, Nityananda Prabhu abre o um mercado, o mercado do Harinama. Acontece aqui em Godruma do outro lado do rio e eles distribuem, vendem entre aspas, os santos nomes você não precisa de dinheiro para comprar os santos nomes e sem fé Shraddha Sukadeva Goswami diz o Goswami dá uma resposta, qual é o sadhana mais elevado, esta é a resposta, o canto dos santos nomes de Krishna. Aqueles que estão preocupados em desfrutar da matéria, deixe-os lá. Eles estão interessados na miragem de Maya, o Senhor Supremo. Sempre quer nos uh, ocupar no seu serviço, mas maya não quer permitir que nós façamos isso. E é por isso que o Senhor distribui tantos, tantos diferentes tipos de misericórdia. Se você quer se tornar temerário, corajoso, sem medo, então, você tem que cantar os santos nomes, não tem outra maneira. Arinama Sankirtana. Eu vou falar um ou dois incidentes para que você entenda o efeito dessa vibração transcendental. Qual é o efeito espiritual do Harikata? Aqueles que estão cometendo ofensas, eles não sentem isso. Que por conta da ofensa, o nível de consciência deles cai automaticamente. E se não há parada, um harikata pode lhe dar uh, sucesso espiritual. Uma vez, um homem muito rico de uma família, uh, uh, rica, ele era jovem, por volta dos 30 anos. E ele estava com um problema. Ele pensava: Eu não devo viver na minha família. Eu não posso ficar aqui, porque eu vejo que isso é uma condição material, ele queria ir embora. Pelo menos por um período, ele não decidiu para sempre. Sem explicação, ele foi, saiu de casa para diferentes peregrinações. E durante essas peregrinações, ele foi até Varanasi. E lá ele descobriu um sado verdadeiro dando bhagavata -kata, ensinando o Sri Não significa que... Varanasi é conhecida como a capital do mayavadismo, mas uh, isso não significa que nenhum vai vá lá. Quando Bhakti Riddhaibhwana Maharaj foi lá, ele foi lá e ficou lá por um longo tempo, nosso amado Bhakti Riddhaibhwana Maharaj. Ele adorava Kashi Mishra Nata, com 108 belpatas, 108, uma fruta indiana chamada bel. Em inglês, ela é conhecida como wood apple, a maçã de madeira. Então, em toda Vaisna Varanasi, tinha, existem Vaishnavas. Os mayavadis são mais comuns. Lá é um centro de mayavadismo de Advaita Vedanta. O que fazer? Então este homem alcançou este lugar e descobriu que o Bhavar estava acontecendo. Todos estavam ouvindo, os devotos estavam escutando esse sado muito elevado que falava sobre o Srimad Bhagavatam. E havia um arranjo para a prachada. Se milhares de pessoas Houve um Harikata, às vezes há esse arranjo de grande distribuição de prachada também. Ele ficou lá ele falou, eu vou ficar aqui nesse templo. Vou ficar aqui nessa tenda, nesse pandal. Então, no primeiro dia do Harikata, ele ouvia a glorificação do Bhagavatam. O Bhagavatam não tinha começado ainda. Estava ouvindo somente as glorificações do Bhagavatam. Na casa dele muitas coisas tinham acontecido. Ele saiu de casa, saiu da família. Agora ele sentou para ouvir o Harikata. O Sadhu que está pronunciando o Harikata, diante do Harikata, ele pronuncia este ah, verso, e é a... qual é este verso? Qual é o verso? Eu sempre digo esse verso. Baba. Indra não está satisfeito, nenhum semideus está totalmente satisfeito. Eles não alcançaram a felicidade plena. A felicidade está no coração dos sábios. Não importa a posição social de alguém. A felicidade só está presente no coração dos sábios, dos devotos do Senhor Supremo. O que diz esse verso? Está escrito. Esse Samsara não é inútil. Não tem nada aqui. Tudo falso. Samsara esse mundo material é inteiramente inútil, não, não tem valor. Você não tira nada daqui. Você só dá energia para... Você troca energia com a matéria e perde toda essa energia que você tinha. Porque se a luxúria está aqui... Se alguém te toca e possui luxúria, todo o seu poder espiritual vai embora. É como se a pessoa te desse uma rachadura e por aquela... Aquela... todo o conteúdo do bhajana, da sua vida espiritual, vaza por ali. Por que eu me sinto sem espiritualidade, vazio? Porque você se é, permitiu entrar na conexão do, da, de cama, de luxúria. Então, este mundo material não tem valor nenhum. Sabe o que significa uma hipnose? E alguém hipnotiza você, ou tipo para dormir. Se alguém te hipnotiza, o hipnotizador ele pode receber todas as coisas que você não gostaria de falar ele faz você pronunciar. Existem pessoas que têm esse poder. É como uma magia negra. O mundo material não é nada além de uma magia, de uma ilusão, de uma magia negra, de uma hipnose. Aqui não existe nada. Mas você continua trocando energia e colocando sua energia na matéria. Até o cachorro está recebendo matéria de todos os lados. Por que que você precisa se ocupar disso? Um cachorro desfruta de uma vida mais cheia de, de prazeres do que a minha. Minha vida é, muito, é mais simples do que a vida de um cachorro de Shambaba. Eu conheci um homem muito rico em Alipur. Ele era dono de uma companhia de medicina Presidente, tinha milhões de dólares, ele ia toda hora para a Inglaterra, desfrutar e voltava. Na casa deles, existiam sete diferentes raças de cachorro. cachorros estrangeiros vindo de outros países, de raças diferentes, para cada senhor tinha um quarto, para cada cachorro tinha um quarto. E eles ficavam num quarto com temperatura controlada de 25 graus. Você ri? Eu estou contando um fato. O outro cachorro tinha um quarto com 15 graus, porque ele era de um país mais frio. E esse cachorro tinha, cada um dos cachorros tinha diferentes treinadores que vinham todos os dias. Ele ganhava milhares de roupas de salário. E que o cachorro gostava, eles cozinhavam. Tinha um treinador, um veterinário que determinava que eles, as diferentes coisas que eles comiam, leite, carne, tudo o que eles queriam. E aqueles cachorros, eles tomavam banho com rem, rem, remédios, com, com sabão refinado, o cachorro era tratado como um, um rei. Esses sete cachorros, eles é tratavam de um tratamento melhor do que a minha vida de Shambhaba. Mas isso é o quê? O que, que significa isso? Não tem significado nenhum. Um cachorro pode desfrutar a vida que você leva. E o que, que muda? Eu já disse um dia, não? Um cachorro treinado do Scotland Yard do departamento de policia, ele ganha mais dinheiro que você tem por mês. Era um cachorro que para trabalhar ele era alugado e ele ganhava mais do que você ganha de salário que você tem por mês. Então isso não é algo que deveria nos surpreender, porque o que tem realmente valor é o nível da sua consciência. Se a consciência está elevada, você é honrável para mim, não é a idade que importa. Por isso que Sukadeva Goswami recebe honras. Por milhares de anos eles faziam vida espiritual, aqueles rishis que estavam na Misharanya. Mas por que eles davam honra para Shukadeva Goswami, que chegou ali aos 16 anos? Porque a consciência dele era mais elevada. Ele poderia explicar o Srimad Bhagavatam. Então, somente uma, uma linha, um verso deste mantra. Diz, um verso de, deste mantra diz que, noite e dia, as pessoas estão queimando, o marido e a mulher brigam com um com o outro, o filho e o pai brigam, os vizinhos brigam. Como é que é lá na Itália? Que as pessoas brigam com os vizinhos. Os vizinhos fazem, na Itália, magia negra um para o outro. Vocês lembram desse desse devoto? Então, essa, é essa é a condição das pessoas. Não existe paz na matéria. Você não pode desfrutar de então, maneira concentrada. Não existe isso. É uma magia negra. Ah, é legal, eu mas coloca é é é é, é, é uma magia e você acha que você pode desfrutar da vida, da vida conjugal, da vida familiar. Mas é tudo inútil, mas Maya é muito poderosa e todo mundo quer seguir Maya, o que fazer? Muito bem, Maharaj está falando dessa, desse personagem que ouviu um ou dois versos e disse, eu não vou voltar para casa, esse jovem que havia... Se sentado para escutar o Srimad Bhagavatam, ele ouviu duas três linhas e falou: "Eu não volto mais para casa. Quem que é pai? Quem que é filho? Quem é mãe? Quem é o filho? Tudo é uma ilusão. Depois disso, um outro verso nós citamos." que diz que nem o, que o rei dos semideuses está satisfeito. Nem Indra sente assim felicidade. Ele é o soberano de todos os planetas celestiais e ele não alcança a felicidade. Vive cheio de tensão e ansiedade. Mas por que o sábio está sempre feliz? Qual é a razão? O está é sempre feliz, ele nunca fala de dores, essa é a razão pela qual, que eles não dependem de nada material, eles dependem do Senhor Supremo. Então, ontem nós discutimos sobre Radharaman, sobre Banki Bihari. E agora nós temos que discutir sobre Radha Balab. Radha Balabaji, Radha Balabaji. São deidades muito lindas, mas é uma Sampradaya que se desviou um pouco da Gaudiya Sampradaya. Originalmente, se eu disser a verdade, a Radha sampradaya. Eles, sim, eles pensam que eles são separados de nós, mas originalmente, o Adi Guru deles, que fez a Valabha Sampradaya original. Ele é um discípulo de Prabhudananda Saraswati. Este Vaishnava que Mahaprabhu converte quando vai para Sri Então, esse adiguro desta, desta linha, eles são discípulos de Harivamsi, que era um discípulo de Prabodhananda Sarasvati Pada. Ele era irmão espiritual de Gopalabhata Goswami, mas eles não confessem, confessam isso. Hoje em dia eles cortaram relações conosco. Havia uma história, eu não de Existe uma história que eu preferiria não nomear, explicar, mas eu vou ter que tocar um pouco esse ponto. Então essa valaba sampradaya se desviou da gaudia, da linha da filosofia gaudia. Por quê? Existe uma razão. Então, por conta de uma razão específica, o nosso Prabodhananda Sarasvati era um homem muito rigoroso e seu discípulo Harivams Ji, ele fez algo que não foi aprovado pelo guru. O guru ficou muito bravo, você pode ir embora daqui, ele não disse, você não é mais meu discípulo, ele simplesmente se afaste por enquanto, eu não vou falar qual é o motivo. Ele fez algo terrível no mercado assim. E o Guru ficou muito bravo com ele. Pode ir embora. Mas ele era um sábio uh, elevado. Ele cometeu um erro. Nós não sabemos porque os grandes sábios cometem erros. São passatempos determinados pelo Senhor Supremo. Então, ele foi para vendava Vrindavan. Né? cantando santos nomes de um lugar para o outro, um dia ele descobriu a deidade de Radavallava, onde em Niduva, uma deidade com olhos lindos, então Radavallava foi descoberto. Então, existe algo muito estranho. Por que Vallabasam Pradaya não aprova Tulasi no oferecimento da Boga para que ela se torne prachada? Está escrito que o Senhor Supremo nunca aceita prachada sem Tulasi. -se. Os Vrajavasis são tão elevados que eles pegam o, o, o Chapati na mão e falam, toma Krishna. Come. Eles fazem um chapati, jogam para Krishna. Toma, jogam para Krishna. Toma. E depois eles dão para você. É a relação de amor deles. Nós não podemos imitá-los. Eles podem fazer. Então os pandas de Nandagram. Você pode ir lá e ficar observando. Eles também jogam chapates os lados para a Deidade. Eles dão para os ratos que vêm desfrutar. Algum devoto vai lá e come também. É gratuito. É algo muito estranho, o motivo pelo qual eles se desviaram da Gaudia Sampradaya. Eles nunca permitem, eles não colocam tulasi na boga. Mas que sem tulasi, -se, o senhor não aceita a prachada. Eu não sei porque eles não colocam Tula na boga, nos oferecimentos. Eles vão lutar com a Gaudia Sampradaya. desnecessariamente. Eles vão dizer que Radhanasa Sudanidi, foram escritos por Harivam Eles dizem isso. Este livro foi escrito por Prabodhananda Sarasvati. O mundo inteiro sabe que foi escrito pelo guru. Mas ele dizem não foi escrito pelo discípulo. É cinco anos atrás, um brahmachari da nossa Gaudiya Mata, do Imilitala, estava sentado para ouvir do Harikata. Shambhava deu várias vezes Harikata no Imilitala, ele, ele está nos contando. Mas ultimamente ele não tem tempo para ir até lá. Então esse brahmachari disse. Um, pronunciou as glórias de Prabodhananda. Alguém ouviu gravou e deu para essa Valabasam Pradaya. Eles ficaram bravos. Eles abriram um caso. A polícia foi, se envolveu. Houve uma grande discussão, muito longa. E eu disse. Não tem possibilidade de nenhuma briga, se você tiver um mínimo de cérebro. Você pode mudar esse caso, porque não tem questão. Você pode discutir com a polícia e explicar o seguinte. Antes ou depois de abrir um processo, você tem que chamar um expert, um linguista. Eles podem testar a linguagem. A minha linguagem não é igual à sua, o meu estilo não é igual ao seu. Os estilos de escritura são todos diferentes. Então é só você analisar, todos os textos de pra Prabodhananda são iguais ao texto deste livro que eles querem dizer que foi escrito pelo seu discípulo. O estilo de pra Prabodhananda é totalmente único, é incomparável. O estilo de Rupa Goswami é separado. É. São estilos diferentes. Eu não posso comparar o estilo de Prabodhananda com ninguém. Então, Radhananda Sudhanidhi é um livro que foi. Você pode comparar com todos os outros livros de Prabodhananda Sarasvati. abra os livros e compare. Chaitanya Chandramitam. É o mesmo estilo. Por que as pessoas vão brigar como tolos? Que bobagem! Você pode ler um pedaço de um livro e um pedaço do outro, e você vai entender, Ele é o mesmo autor. Ele tem uma escritura extremamente doce muito específica, não há motivo para brigar. Eles vão dizer que, como tolos, quando Harivamsi Ji, ele tinha seis anos, ele escreveu isso. Quem pode acreditar nisso? É uma briga desnecessária e inútil. Muito bem, essa é a condição. Tem essa questão. Quando você que também acontece que um Acharya, ele é de madura Rasa. E outra, outro grupo vai dizer, não, esse mesmo Acharya é de Sakharasa. Então Madhura Rasa, que significa que ele seria uma Gopa Mamanjari. uma manjari. E Sakharasa significa que ele seria um Gopa. Os escritos deles provam que ele é de um grupo, ou que ele é de outro grupo. O que que você vai brigar sobre isso? O que que muda isso na sua vida espiritual, tolo? Você vai ficar brigando por conta disso? Você é obrigado a proteger o Siddhanta Vijar, o tesouro da Gaudia Sampradaya. E vocês querem brigar entre si? Essa capacidade que você desenvolve, por que, que você não protege o Siddhantavichar da Gaudiya Mata, em vez de brigar, para dizer se esse Acharya é um saca um Gopa, ou se ele é uma Gopi, vocês vão brigar por uma coisa tão minúscula? É isso que você quer fazer da sua vida espiritual, brigar com seus irmãos espirituais sobre que posição está um Acharya que, que você não poderia nem determinar? quando ele vai lá, ele vai lá, fica 10, 15 minutos vendo as deidades e volta porque ele não vai se envolver nessas brigas, nessas disputas então, quando Govinda foi descoberto Radha Govinda, Dirada Govinda eles não, tinham, eles não estavam juntos Radharani veio de Radha as deidades foram unidas mais tarde. Ela apareceu num sonho para um rei, essa deidade, e falou, olha, você me manda para Jaipur, porque o meu prananata, o senhor da minha vida, está lá, eu quero ficar lá com ele. Me leve lá, por favor. A mesma coisa acontece com Radha Balaba. Radharamana também. Parece que ele está sozinho, mas na verdade ele nunca está sozinho. Existe um pratibhu ali. A vigraha não está presente, mas existe uma, uma um receptáculo que as pessoas pensam que para que as pessoas sintam a presença de Radharani ali. Então, essa, essa sampradaya vai dizer que não tem conexão com a Gaudia, mas ela tem uma, uma, uma relação inicial. Eles são todos discípulos de Prabodhananda Sarasvati, porque o discípulo que abriu essa sampradaya é um discípulo de Prabodhananda. E agora nós vamos falar de Gopeshwaramahadeva. Gopeshwaramahadeva nunca foi instalado por ninguém. A deidade do senhor Shiva que representa a posição de Shiva como protetor da dança de raça numa forma feminina. Ela nunca foi instalada, ela está em Vrindavana, mas ela nunca foi instalada. E o que significa isso? As gopis adoravam aquela forma de gope com leite e com água. E desde lá, ninguém sabe como ele se manifestou. Existe aí uma evidência de que aquela deidade de Gopeshwara Mahadeva, que está em Vrindavana, a primeira deidade que nós visitamos quando vamos a Vrindavana. Ele se manifesta perto de Rasa do local onde acontece a dança da raça. A Raja está falando de duas luas cheias diferentes. Saratpurnima e Vassantapurnima. Saratpurnima já passou. E nessa ocasião onde acontece essa lua, essa lua cheia, a dança da raça acontece na beira do Yamuna. E na outra lua cheia ela acontece em Govardhana. São diferentes danças da raça que acontecem em dois momentos diferentes. São dois passatempos de Krishna. Muito bem. A deidade acontece perto de Rasa Stalia. Essa deidade de Gopesharmadeva está lá. E ela está lá até hoje. Mas ninguém sabe quando foi que ela se manifestou. Então, Gopesharmadeva... Ele quis participar de Rasalila. Então o Shiva quis entrar na Rasalila, Nenhuma forma masculina é permitida. Ele queria entrar. Shiva queria entrar. E ninguém permitia. E na porta eles diziam, não, não, não. Aqui você não pode entrar. Homem barbado não entra aqui. Então Shiva falou, eu queria ver. O eu, que, que eu posso fazer para participar? Krishna queria permitir, deixa ele entrar mas aí não, ele vai precisar tomar a forma de uma gopi e pelo desejo de Krishna ele toma banho num lago sagrado na forma masculina ele sai na forma feminina, Shiva sem barba, sem nada tudo desaparece e a esposa do senhor Shiva vai vesti-lo Vai colocar um anel no nariz dele. E ela diz, agora você pode ir para Arasa Lila. Você ficou muito bonito assim, nessa forma feminina. Ela diz para ele. E Krishna, deixa, deixa ele entrar. E ele entra. Bolenata, né? Bole Baba. Krish, eh, Shiva. Ninguém é permitido, mas Krishna deixa o senhor Shiva entrar. Na forma feminina, porém. Você vai no fora de noite, você vê que ele está vestido com diferentes sares. Eles colocam eles vestem aquela linga que tem ali, aquela deidade de Shiva que está ali, só de noite. Lá pelas sete da noite, quando eles dão água, o dia inteiro as pessoas jogam água nele, né? Eles adoram ele assim. E depois, quando acaba, ninguém pode mais dar água. E às sete da noite eles limpam o templo e eles vestem ele. E colocam faz um árati e vestem ele como uma gopi. Essa é a deidade de Gopeshara Mahadeva. Ninguém sabe quando ela se manifestou. Centenas de anos, ninguém sabe dizer. Talvez ele tenha sido descoberto em algum momento, mas ninguém sabe por quem. Então, o próprio Guru já iam lá dar água para adorar essa forma de Gopeshwara Mahadeva, essa forma de Shiva como Gopi. E do Radha Madana Mahan, eles iam a pé até o Gopeshwara todos os dias. Gopishara responde para eles, um dia você vem todos os dias até aqui, pare de me dar água, eu fico muito feliz com vocês, porque ele sabe que os, os, os Goswami são, são gopis, são manjares né? Então como que eles podem parar de adorar o senhor Shiva na forma de uma gopi? Eles vêm ali. Então eles atravessavam a floresta para ir ali jogar dar água na deidade do senhor Shiva, um dia Gopeshara aparece em sonho e fala, Sanatana, você, por favor pare, não venha tão longe, eu vou me manifestar no teu, no, no, na, no, teu, no, no teu lugar onde você está. E ali apareceu uma forma de Shiva, uma deidade de Shiva. Você não deve vir até aqui. Eu sou o mesmo Gopeshara. Ele se manifestou Ele é lá. Ele chama Mankandi Man Mahadev. E é pertinho do templo de Madana Mahana. Então, eles não precisavam andar tanto para ir adorá-lo. Gopeshara Mahadeva é o próprio Advaita Acharya. Ele é Sadashiva. Então, Gopeshara Mahadeva é o próprio Sadashiva, que é o próprio Advaita Acharya. Ninguém faz essa conexão. Gopeshara Mahadeva é a Advaita Acharya, dos passatempos de Tanya Mahaprabhu. Existem muitas outras deidades, como Jamai Vinoda, como a deidade de Katayani. A deidade de Katayani... Vocês se lembram? No Bhagavatam, as Gopis adoram Katayani, não? Katayani Devi é essa deidade que é Yogamaya. Katayani Vrata... É feito pelas golpes, mas não por Radharani. Então, outras golpes fazem um voto. São dos passatempos das golpes de Krishna. Elas decidem adorar a deidade de Kathayani logo depois do inverno. Quando o inverno se vai, é, e tem esse início de primavera, que não é nem frio nem quente. Então, essa época é fria, mas não é um frio é, gelado. Então elas iam, essas meninas, até a beira do Yamuna, e elas ofereciam flores e guirlandas para a deidade de Katayani na beira do Yamuna. Está escrito isso no Bhagavatam. Por favor, arranje que Krishna volte para nossas vidas. E elas pronunciavam um mantra. Está escrito no Bhagavatam. Katayani mantra eles davam um dupa, um incenso, diziam: mãe, para a deidade, você ficar satisfeita, traga a Krishna para nós. E finalmente Krishna se manifesta para abençoá los Esse Kattayani Vrata, tente entender. Este voto que eles fazem para a deidade de Kattayani não é como Durga Puja. Krishna mesmo explica isso. Seu Kattayani Vrata é para mim. Kattayani não é Durga e sim uma... uma Potência interna de Krishna. Então, está esclarecendo esse passatempo no qual as golpes adoram uma forma de Katyayani, que as pessoas comuns imaginam que seja Durga, mas ela é uma potência interna de Krishna, não Durga. E elas cantavam este mantra. Então, finalmente, Krishna aparece em cima de uma árvore. E essas golpes que fazem essa adoração, elas tinham 4, cinco anos. E Krishna aparece numa árvore e esconde as roupas dessas meninas para brincar com elas. E as pessoas sujas acham que Krishna faz isso de uma maneira... Ligada à luxúria. E o que é absurdo. São coisas sujas que as pessoas escrevem, porque elas têm cama, elas têm luxúria escondida no coração. Por isso que elas escrevem essas coisas horríveis. Eu sinto muito por saber que as pessoas escrevem isso. De Baba Mas Maharaj deu, explicou numa um, cártica esse voto de Kathayana. Maharaj também tem, acho que de 2020, uma, um Harikata de cártica só sobre a Lila. Muito bem. Dessa maneira, finalmente Krishna vai aparecer em cima de uma árvore uma árvore das flores de Kadamba. ele esconde a roupa das meninas. E as roupas as estavam nadando e falam, onde é que estão os nossos ares? Quem roubou? E elas começam a chorar. E elas descobrem que Krishna está sentado na árvore. Ah, você é o ladrão? Elas falam. Você devolva nossas roupas. Nós estamos sentindo frio. E Krishna ri. Ele não vai dar. Krishna diz, até o momento que você se entrega completamente a mim, sem, sem vergonha, sem medo, você não pode me alcançar, ele diz. Até a sua vergonha você tem que dar para Krishna. Somente nesse ponto você pode alcançá-lo. Esse é o significado desse passatempo, que você tem que entregar até o seu pudor a Deus. Krishna quer que você se entregue completamente, que você venha sem, sem, sem se esconder ao Senhor. Esse é o significado desse passatempo. Então, dessa maneira, a deidade Katyayani foi instalada por um grande sadhu. É uma deidade toda dourada. Katyayani. Maharaj, toda vez que, vais lá, que vai lá, ele faz o parikrama, você tem que prestar reverências, dando o seu lado direito, como quem presta. Ah não, pera, pera, pera. Você não pode prestar dando a para a deidade de Katyayani. Imagine que o senhor Sankara esteja lá. Como que você presta reverências para ele? Como você presta reverências para Devi Maia? Tudo você tem que saber como é. Está escrito no Shastra. Quando você presta reverências para alguma deidade de Krishna, de Vishnu, você deita e dá o coração, o seu lado esquerdo para Krishna. Se o Sr. Shiva estiver lá, você dá para o lado direito. E quando, por exemplo, você vê uma deidade de Devi, de Durga, você também dá à direita. Mas não, não imagine que o Sr. não esteja lá onde ela está e também está. Se o Sr. estiver sozinho, então depende do seu Siddhanta. Você pode também prestar reverências de frente como para Guru. Porque eu penso que ele é Guru. tanto está é escrito nos, nos, nos Vedas. Para o Guru, você presta reverência de frente. Para Krishna, dando a esquerda. E para o semideus e para o Sr. Shiva, dando à direita. Mas se ele está sozinho no altar, eu penso nele como Guru. Então eu preço reverência de frente. E se ele está com Parvati no altar, eu dou à direita do meu corpo. Caso contrário, o Sr. Dandavati é inútil, está escrito no, no Shastra. Está escrito assim no Shastra. Você não pode prestar reverências com silêncio, você tem que dizer alguma coisa, Vanchakar Patarubya, Hare Krishna, alguma coisa você tem que dizer. Você não presta prestar reverência sem falar nada. Remember, you forget, then all